Bom dia, eu hoje irei falar sobre um dos poemas de Alberto Caeiro, chamado Quando Vier a Primavera. Uh, irei primeiro falar um pouco sobre Alberto Caeiro. Alberto Caeiro é um dos vários heterónimos de Fernando Pessoa, nasceu em 1889, em Lisboa, e morreu em 1915 de tuberculose. Viveu a sua vida quase toda no campo e teve acesso a bastante pouca educação, tendo apenas a instrução primária, daí no futuro ter, ter escrito os seus poemas com um português não muito correto. Uh, os seus pais morreram-lhe também bastante cedo. Relativamente à escrita, o poeta contemplava bastante a natureza na sua escrita, daí eu ter escolhido este poeta. Uh, sobrepõe bastante a sensação ao pensamento, rejeita também o pensamento e a intelectualização, e nos seus poemas predomina a sensação visual. Relativamente à linguagem, estilo e estrutura, o poeta opta por versos livres e longos, pela irregularidade estrófica e pela ausência de rima. O seu vocabulário costuma ser simples e concreto, muitas das vezes associado ao campo lexical da natureza. Os recursos expressivos predominantes são normalmente a comparação, a metáfora, a anáfora e a repetição, e a adjetivação é escassa. Um, o modo predominante é o presente do indicativo. Irei agora ler o poema. Quando vier a primavera.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 Mostrando-nos o quão ele gosta da natureza e a sua ambição de deixar de pensar, pois acreditava na necessidade de simplificar a vida. Uma vez que a natureza também não pensa, nos seus processos a ausência de um dos seus elementos não interfere no seu ciclo. Ou seja, a morte, por exemplo, a morte de uma árvore não iria impedir a chegada da primavera. Assim como a morte do, poema, do poeta também não impede a primavera de chegar. Ou seja, o poeta diz sentir-se feliz com a forma como a natureza ignora hum, a sua morte, porque hum, a, a natureza ignora a sua morte da maneira que ignora a morte de uma árvore, por isso hum, ele está hum, a natureza está de certo modo a aceitá-lo como parte da natureza. Hum, o poeta afirma também que hum, depois de, de morrer a vida continua, Uh, e o ciclo da natureza também continua. Após a nossa morte, nada se altera na vida. Tudo continua, tudo continua não é por nós morrermos que vamos impedir algo de acontecer. Principalmente quando esse algo um, está associado à natureza. Um, com isto, na última estrofe, o poeta um, mostra a sua aceitação, a aceitação do destino. Uh, pois o poeta sabe que vai morrer, porque todos nós nascemos e sabemos que, a uh, dada altura, iremos morrer. Uh, o poeta, um, ao dizer não tenho preferências, para quando já não puder ter preferências, ele sabe disso. Neste poema conseguimos também encontrar várias características da escrita de Alberto Caeiro, começando pela rejeição do pensamento, como já referi anteriormente, um, e a contemplação da natureza. Encontramos também a irregularidade estrófica, uma vez que temos um quinteto, um dueto, um octeto e um quarteto, uh, a ausência de rima, uma vez que quase nenhum dos versos rimam, uh, os que rimam são apenas os que acabam com a mesma palavra. Um, os versos também são longos e livres, o poeta escreve tem aqui versos que são o dobro de alguns. Uh, dou, portanto, acabada a minha análise sobre este poema. Uh, obrigado.